Tá, vamos para medidas de comprimento, área e volume. A medida de comprimento, temos o quilômetro, que equivale a mil metros, é uma medida muito usada. As medidas em verde são as mais usadas e essas vermelhas são as principais, tá? Inclusive o metro é a unidade, é a unidade usada no SI, ou seja, sistema internacional, Tá? Apesar que, de, por exemplo, no, na Inglaterra usa-se muito milhas, mas a unidade, todo mundo sabe, usar é metros. Então, a metro, todo mundo, estendeu-se pelo, pelo mundo todo, as pessoas podem usar outros, outros, outras medidas, pode, como o côvado, que é daqui até aqui, o pé, a polegada, que é muito usada em questão de televisão, enfim. Mas aqui, no sistema internacional, é o metro. E seus múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos do metro são o decâmetro, que equivale a 10 metros, o hectômetro, que equivale a 100 metros, e o quilômetro, que equivale a 1.000 metros. Então, gente, todos esses nomezinhos aqui, do lado desses nomes, são as siglas. Ou seja, ela é reduzida. Quando você vai falar, escrever, por exemplo, numa figura, você vai escrever muitas vezes 100 metros. Quando você vai fazer uma figura, você vai dizer, ah, isso daqui para cá é 100 metros. Você pode escrever também sem M, a pessoa vai entender. Tá? Esses em vez são os mais mais usados pela gente. E temos os submúltiplos, né, como eu já falei, que são o decímetro, que equivale a 0,1 parte do metro. O centímetro, que equivale a 0,01 parte do metro, e o milímetro, que equivale a 0,001 parte do metro. Tá, Daniel? E como é que faz para transformar uma para outra? É simples, você só vai pegar uma, e se você for transformar por uma maior, você vai dividir por 10. Ou seja, eu tenho 100 metros. Quantos decâmetros são? Aí eu vou procurar decâmetro, decâmetro está aqui acima, né? Um acima. Então, 100 metros equivale, 100 dividido por 10 dá 10. Então, cem metros é equivalente a decâmetros. A mesma coisa. E eu quero saber quantos quilômetros são cem metros. Aí eu pego. Eu pego e conto, né? É, com o passar do tempo, você vai sabendo direitinho. Você vai fazendo isso já de cabeça. Como eu sei que tem três, é a terceira. Um, dois, três é o terceiro múltiplo. Então, eu divido por mil. Porque... 3 unidades, três zeros. Então, 100 metros, a gente tem dois zeros. E como a gente sabe que tem que dividir por mil, então são três zeros. Então, a gente vai cortar dois zeros, vai sobrar um zero. Então, vai ficar 100 metros, é a mesma coisa que 0,1 quilômetro. E se for para baixo, ou se você tem uma unidade aqui e quer transformar uma, uma, em uma menor, você vai multiplicar tá? por 10. Por exemplo, é, um metro equivale a 10 decímetros, que é a mesma coisa que 1 um metro equivale a 10 decímetros. E um metro também equivale a 10 decímetros, 100 centímetros, 1000 mil milímetros. Um metro, ,1 decâmetro, 0,1 decâmetro, 0,01, que eu falei quilômetro e por diante. Ah Daniel, e o que se eu quiser transformar quilômetro em centímetro? Quando eu abaixo a escala, multiplico. Então, vamos multiplicar por 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil. Então, eu vou pegar, se é 1 um quilômetro, equivale a 100.000 mil milímetros. Se for 2 quilômetros, 20 quilômetros, e aí por diante, tá? 2 quilômetros, 200 mil, mil centímetros, e aí por diante. Vão ter todas essas unidades aqui ao quadrado, tá? Metro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado, milímetro quadrado. E por cada uma que você quiser é, transformar uma em outra, que tiver logo vizinhas, você, em vez de multiplicar ou dividir por 10, você vai multiplicar ou dividir por 100. Por exemplo, 1 um metro quadrado equivale a 0,01 decâmetro. Ou, eu posso dizer também que 1 um metro quadrado equivale a 100 decímetros quadrados. Tá? Então, a unidade vai ser de... Você vai multiplicar por 100 ou dividir por 100. De cada um, aqui. Se você quiser de metro para decâmetro, você divide por 100. Se for para hectômetro, você vai... Se decâmetro para hectômetro, você divide por 100. Se for... de. Duas unidades de distância, como por exemplo metro e hectômetro, você vai dividir por 100 vezes 100, 10.000 por 10.000. E se for por quilômetro quadrado, você vai acrescentar mais dois zeros, que vai ser 1 um milhão. Então, 1 um milhão de metros quadrados equivale a 1 quilômetro quadrado. E temos, por último, a questão de volume, que é medido em unidade cúbica. Tá, o que é volume? É que é, eu já falei a questão da esfera. A esfera é um objeto em 3D, tá? E o círculo é um objeto plano, em 2D, tem duas dimensões. A mesma coisa aqui temos a questão cúbica. Temos o quadrado, quadrado é um quadrado é plano, tá? É uma forma quadra, é uma forma quadrangular, plana, só tem duas dimensões. Se eu quiser transformar ela em uma figura tridimensional, espacial, esse quadrado não vai ser mais chamado de quadrado, vai ser chamado de cubo. Um exemplo de um cubo é um dado, um dado é o um cubo. Agora, se eu pegar só uma face do dado, é um quadrado, porque ele é plano, a face, a face é plana do quadrado. Mas se eu levar em, conta, eu levar em consideração todo o objeto, que é tridimensional, vai ser cúbico. Então, tá, temos quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos. Inclusive, você pode ver aí na, sua, na parte da sua casa, quando você vai ver a questão lá da água, no hidrômetro, lá tem a medida em metros cúbicos também. Tá? E, em vez de você ser por 100 ou por 10, vai ser por mil. Cada unidade vai ser por mil. Por exemplo... 1 um metro cúbico equivale a 1 um decímetro. 1 um metro cúbico equivale a 1.000 decímetros cúbicos. Ou 100 ou 1.000 decâmetros cúbicos equivale a 1 um metro cúbico. Então, na escala de volume, cada unidade que você quiser trocar, você, que te, você vai ter que multiplicar por 1.000, tá? E se forem vizinhas? Se for, se for duas de distância, vai ter que você multiplicar por... 1 um milhão, e se for 3 de distância, com 1 um quilômetro e metro cúbico, você vai ter que multiplicar por 1 um bilhão. Ok? Vamos para a capacidade de massa. Capacidade, que é para a gente medir outra medida também de volume. Pode ser medida para você ver a questão do líquido ou gás. Tem o litro, que é no SI. Aí temos os múltiplos e submúltiplos, que é o decalitro, hectolitro e quililitro, que equivale a mil litros. Segue a mesma questão: tá? esses prefixos kilo, hecto, deca, desce, centi, mili, é universal, tá? Qualquer medida que você tenha isso e mais radical da palavra, que no caso radical aqui está sendo o litro, você já sabe que é ou dez vezes mais, ou dez vezes menos, ou cem vezes mais, ou cem vezes menos, centi ou mili, que é mil vezes menos ou quilo que é mil vezes mais ou dependendo de se for área, a gente viu que vai ser multiplicar 100 para cada, ou o volume 1000 para cada. Ok, mililitro é muito usado, e o litro, e o, às vezes o quilolitro, para grandes volumes. E temos também a questão de massa. O que é massa? Massa é para você medir a quantidade de matéria em um corpo. Tá? temos é, A unidade central é o grama, mas no SI a unidade reconhecido internacionalmente, é o quilograma. Aí nós temos todos esses que são submúltiplos do quilograma. Do quilograma é ter hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Só que para facilitar a vida da gente, a medida central vai ser o grama. E segue a mesma lógica do outro. Um decagrama equivale a 10 gramas, um hectograma é 100 gramas, um quilograma é mil gramas. Decigrama é 0,1 gramas, centigrama é 0,01 gramas, e miligramas 0,001 gramas. 001 grama. Zero, zero, zero, um grama. Tá? Ou seja, mil miligramas equivale a 1 um grama. E mil gramas equivale a 1 um quilograma. Então, segue a regrinha também de você se quiser aumentar. Se você for subir a escala, divide por 10. Se for descer a escala, multiplica por 10. A mesma coisa na questão da capacidade. Bom, nesta aula aprendemos a curvas abertas e fechadas. Abertas são finitas, fechadas são infinitas. Tem a questão de simples, que quando não se cruzam. E não simples quando elas se cruzam. Ponto, que é um ponto. Reta, que é um conjunto de pontos. E, pode, e é traçada geralmente entre dois pontos fixos. Você traça uma reta. E temos o plano, que é um conjunto infinito de pontos de uma, regi, de uma região. A gente pode assim dizer. Aí temos a reta, que é infinita. O segmento de reta que é um pedaço da reta, finito. Está aqui, daqui para cá um segmento de reta, por exemplo. Se eu traçar aqui. E tem uma semirreta, que é finito de um lado e infinito do outro. perímetro que é a soma de todos os lados, e a gente viu inclusive também da, da esfera, da questão da circunferência, que inclusive é, o perímetro é 2π vezes r. Aprendemos sobre a área, a questão de como ela é medida, de geralmente quadro. Que cada figura tem uma fórmula diferente de perímetro. Perímetro, você somar todos os lados. Pronto, achou perímetro. Área não. Cada uma tem sua forma específica. O triângulo mesmo é você base vezes altura dividido por 2. Já o quadrado é você lado ao quadrado. E aí, e o, e o círculo é πr ao quadrado. E vimos a de comprimento, que tem como base central o um metro área que tem como base entrar um metro quadrado, volume que é o um metro cúbico, inclusive um decímetro cúbico equivale a um litro, tá? É a mesma coisa. Ou seja, mil litros equivalem a um metro cúbico. Um metro cúbico é mil litros. Vimos a questão de capacidade que é em litros e a questão da massa que é em gramas e a unidade nesse é quilograma. Sendo que, a gente, só para você ter uma ideia, o comprimento é a medida linear unidirecional, tá? só vai em uma direção. A área está você levando em conta dois eixos, duas direções. E volume é tridimensional em três dimensões, que é área vezes altura. E nossas referências mais aqui é o caderno futuro de matemática do sexto ano. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.